Três rápidas informações. Eu disparei um e-mail, esse e-mail pode ter parado na tua caixa de lixeira, promoções ou até mesmo de spam. É, a segunda informação, abra o e-mail e leia atentamente, ou produzi um texto lá, escrevi um texto com muito carinho pra você, dá uma lida e a terceira, clica no botãozinho ali, clica aqui e preenche o formulário, só dá um cliquezinho lá no formulário lá, no desafio que você está passando, para me entender qual o maior número de desafios das pessoas, para que a gente consiga conduzir melhor os nossos treinamentos, tá bom? Obrigado, ó te encontro lá em cima, no topo, tenho certeza que logo, logo é você que vai estar tá produzindo esses materiais, esses vídeos e se desenvolvendo muito como líder. Tu topou! <risos>